What's up guys! Se eu falasse para vocês que o salário mínimo aqui nos Estados Unidos é 15 mil dólares por ano Vocês pensariam que todos os americanos são ricos? Isso é o salário mínimo aqui nos Estados Unidos Só que tem algumas diferenças entre Estados Unidos e Brasil Primeiramente, nos Estados Unidos nós não falamos salário mínimo Porque as pessoas que normalmente trabalham nas vagas que pagam menos Recebem dinheiro por hora. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você vai receber dinheiro para aquelas 8 horas que você trabalhou. Mas se você trabalha só 3 ou 4 horas, você só vai receber essas 4 horas. Então, não falamos salário mínimo, falamos o mínimo por hora que você vai receber, ou você pode receber. O salário mínimo por hora é 7 dólares 25 centavos. Então isso é tipo o salário mínimo por hora nos Estados Unidos inteiro, só que é funciona mesmo no mesmo jeito que aí no Brasil, que alguns estados têm um salário mínimo por hora uh, mais alto do que esse salário mínimo. Por exemplo, aqui no Colorado o salário mínimo é 9 dólares e 30 centavos. Em Califórnia é 10 dólares e 50 centavos. É porque Aqui no Colorado e lá no em califórnia é mais caro viver, é mais caro tipo comprar comida, mais caro pagar aluguel. Então por isso o salário mínimo por hora fica mais alto. Como é no Brasil? Uma coisa que me chocou é o salário mínimo no Brasil. É mais ou menos, é um pouco menos do que 300 dólares por mês. Com 300 dólares por mês aqui, você nem pode pagar aluguel, nem nem comida, nem nem nada. Isso, você não pode sobreviver com 300 dólares. Eu não sei diretamente como esse dinheiro, dinheiro vai durar no Brasil para algumas pessoas, para as famílias. Eu percebi no Brasil, eles têm tipo cartões que você pode receber, que, que você pode pegar para seu, seu ônibus chegar no trabalho. Isso eu imagino ajuda um pouquinho. Também o cartão para tipo comprar comida. Imagino que também ajuda um pouco Isso é algo que não temos aqui nos Estados Unidos Elas não vão dar dinheiro para você além do seu salário Então agora eu quero falar sobre 15 mil dólares e se esse é muito para sobreviver Para para ter uma boa qualidade de vida aqui nos Estados Unidos Não! Não é! Não, não é suficiente para ter uma boa qualidade de vida é, Isso é porque Aluguel é muito caro aqui nos Estados Unidos A gente paga mil dólares por mês para alugar Eu conheço pessoas que pagam até três mil dólares por mês Então é muito difícil sobreviver com mil duzentos dólares por mês Além do, do aluguel tem as contas da casa que são... Eu e a Michelle pagamos 600 dólares por mês em, em só em contas um, aqui na, na casa para ter um carro, para ter luz, para ter tudo, é um generinho, né? Aquecimento também durante o inverno é muito caro. Então tem muitas coisas que que você não pensa. Um, e a mesma coisa no Brasil também. Mas para um brasileiro que recebe salário mínimo no Brasil, 15 mil dólares por ano deve, deve parecer muito dinheiro. E isso... É meio verdade porque é cinco vezes maior do que o salário mínimo no Brasil mas mesmo assim não é suficiente para ter uma boa qualidade de vida. Uh, se você é solteiro e não tem muitas responsabilidades ou contas dá para sobreviver com o salário mínimo. Mas se você tem uma família, se você é casado e, e tem que ganhar dinheiro para todo, toda a sua família vocês não vão ter uma boa qualidade de, de vida aqui Então, qual é um salário bom aqui nos Estados Unidos? Eu vou falar que eu ganho entre 10 e 15 mil reais por mês com meu trabalho Isso é considerado um bom salário para a maioria dos, dos americanos Isso é suficiente por enquanto para eu e a Michelle ter uma boa qualidade de, de vida A gente pode ter dinheiro para Tipo, jantar fora, para fazer coisas que, de diversão também, fazer compras do mês. Então isso é, é suficiente para ter uma boa qualidade de vida para duas pessoas. Um, outra coisa que eu devo falar é que aqui quando você ganha, por exemplo, o salário mínimo de $1200 dólares por mês, você está gastando mais em aluguel. Nosso apartamento aqui é três quartos. Não é no melhor lugar dos, da cidade, mas mesmo assim a gente paga mil dólares por mês para alugar esse apartamento. No Brasil, a gente nunca pagaria mais do que três mil reais para alugar um apartamento assim. Então isso é. isso muda as, as coisas também. A outra coisa é que as pessoas que ganham salário mínimo nos Estados Unidos normalmente eles não vão trabalhar. Uma, uma semana cheia, né? 40 horas. Isso é porque as empresas que, que vão pagar salários mínimos vão contratar as pessoas para trabalhar menos do que 40 horas. Isso é por causa de algumas leis que você, se você trabalha 40 horas para uma empresa elas precisam dar algumas coisinhas além do salário para você. Então muitas empresas não vão te deixar trabalhar 40 horas uh, por semana. Então você tem que pensar também as pessoas se você trabalha 40 horas e ganha o salário mínimo você vai receber ou 15 mil dólares, mas nem é todas as pessoas que trabalham nessas nessas vagas que ganham dinheiro assim então tem que pensar que é um pouco menos que você vai ganhar se você está trabalhando numa vaga que paga com um salário mínimo por hora então é isso, eu espero que eu respondi todas as dúvidas que vocês têm sobre salário mínimo aqui nos Estados Unidos e se vocês têm outras dúvidas que vocês querem me pedir para fazer um vídeo podem deixar as dúvidas na descrição do vídeo não esqueça de me seguir no Instagram não esqueça de me mandar coisas no, na caixa postal se vocês querem mandar cartas ou coisinhas das, das suas regiões do Brasil um, seriam bem-vindos e é isso espero que vocês tenham uma boa semana e tchau tchau